Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu canal oficial da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E nesse vídeo de hoje nós vamos desvendar o suposto código secreto para a felicidade. E o último vídeo que eu fiz sobre esse assunto, já tem uns anos, e atendendo a pedidos, nesse vídeo agora eu coloquei algumas coisas a mais aí que não tinham no outro vídeo. Então esse vídeo está mais atualizado, conforme a Numerologia também vai avançando, né, à medida que eu vou estudando e fazendo novas descobertas, eu vou compartilhando com você essas atualizações, mas o mais importante é que você aplique o que eu ensino para você, né, então aplique esse conhecimento que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo, né, deixa de ser preguiçoso porque as coisas não vão cair no seu colo por milagre, né, não adianta nada assistir meus vídeos até o final, vou assistir todos eles toda semana e não aplicar o conhecimento que eu compartilho com você aqui, né, porque além de não ter nenhum resultado, você ainda vai achar que a numerologia é ruim e que a minha dica é ruim. Então aplica o que eu vou te ensinar aqui no vídeo né, e eu garanto que você vai ter resultado de verdade. E no final, se você estiver feliz e gostar do que eu vou ensinar, deixa o seu like. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, assim você ajuda o canal a crescer e ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas que talvez precisem dele. Vamos começar então? Um comentário que eu ouço frequentemente dos meus pacientes, principalmente nas consultas numerológicas, é como eles têm dificuldade para se sentirem pessoas realizadas e como é difícil para eles ou para elas se sentirem felizes. E eu sempre digo e repito que a maioria dos meus pacientes são pessoas muito bem sucedidas, né? são pessoas que não estão procurando facilidades, atalhos, nada disso, são pessoas muito bem sucedidas realmente principalmente na questão material e financeira né são pessoas que têm poder têm influência mas apesar disso ainda sentem uma grande dificuldade em se realizar né em se sentirem pessoas realizadas né parece que sempre está faltando alguma coisa para eles e assim como para a maioria, maioria de nós né a maioria do problema deles na realidade não é a infelicidade causada pelas dificuldades. né? Na verdade, a infelicidade não tem origem nos problemas, na falta de dinheiro, nada disso. O que leva as pessoas a terem essa dificuldade de se sentirem bem-sucedidas, se sentirem felizes e realizadas, independentemente aí, do seu status e poder financeiro, é estarem desconectadas de si mesmo. E eu acho muito curioso, porque hoje em dia nós nos conectamos com tudo. Né? Todos estão conectados com as redes sociais, todos estão conectados com as pessoas, com a sociedade, mas apesar de tudo isso, as pessoas não estão conectadas com o que deveriam estar, que é consigo mesmos. Né? E é por isso que nós nos sentimos cada vez mais perdidos em nossos objetivos, em nossas ideias, em nossas intenções, e é por isso também que muitas pessoas se dizem literalmente perdidas sem um objetivo claro, que eles permitam se sentirem verdadeiramente felizes e realizadas. Né? E o problema não é o dinheiro, também não é a falta dele. né? O problema é o desconhecimento daquilo que realmente lhes falta na vida. Né? É, eu entendo isso muito bem, porque eu já passei por isso. Né? Hoje em dia... Eu diria que é imposs... não é impossível, né? mas se torna cada vez mais difícil para as pessoas sentirem que tem algo em comum com as outras, né? e até com o resto do mundo, quando todos parecem despreocupados e felizes, menos você. Né? E é difícil alguém se sentir realizado, estando aí ansioso desmotivado, às vezes até se sentindo sozinho, né? mesmo tendo uma carreira bem sucedida, e estando rodeado de pessoas aí. E eu sinto muito bem é, como eu, isso acontece, né? Porque, como eu falei, eu já, sim, já me senti assim, eu já passei por isso também, né? Infelizmente, com esse estilo de vida hiperconectado, né? as pessoas estão perdendo de uma vez a noção aí dos seus valores, das suas necessidades. E, ironicamente, quanto mais elas se conectam com as outras pessoas e com o mundo, né? elas acabam se desconectando ainda mais de si mesmas. Né? Nós estamos perdendo, né? nós estamos abrindo mão da nossa própria identidade, da nossa individualidade para sermos aceitáveis. E a grande maioria das pessoas hoje luta para ser aceitável pelas outras. Né? Hoje as pessoas lutam para serem igual a todas, para serem medíocres, falando o português correto. Né? E a grande preocupação delas hoje é ser politicamente correto, é se enquadrar no mediano, se anular e se tornar uma pessoa medíocre para ser socialmente aceitável. Né? Aliás, se politicamente correto hoje eu considero que é uma das piores ameaças existenciais para todos nós. Né? Nós estamos vivendo uma cultura de cancelamento. Né? Ou melhor dizendo, é, seja lá o nome bonitinho que se queira dar, nós estamos vivendo a época da anulação, da exploração da miséria, das mazelas alheias. Né? E isso não é uma questão de radicalismo de esquerda, de direita ou de centro. Né? Isso é uma questão de incompetência humana mesmo, de conformismo. O ser humano tem uma tendência natural aquele sentimento de pertença. E é esse pensamento que leva todos nós a acreditar que nós devemos pensar em grupo e punir os hereges. Né? Hoje nós vivemos aí uma verdadeira inquisição, apesar de todo o avanço tecnológico, facilidade que nós estamos é... Tendo, nós estamos retrocedendo em termos de competência e de autossuficiência, principalmente. Né? Nós voltamos aí ao apogeu do século XVIII, na Alemanha, na Escandinava, na Inglaterra Antiga, onde o pensamento livre era condenado e qualquer um que discordasse da doutrina era marginalizado e condenado. Né? Eu tenho pensado muito sobre essa questão coletivista, né? que está afetando a todos e a tudo, né? enquanto a maioria de nós está ocupado demais aí, tentando estabelecer limites contra o mundo, essas mesmas pessoas se esquecem de estabelecer limites para si mesmas. Né? E Enquanto nós estamos evitando né, ativamente aí, sermos diferentes, enquanto nós evitamos os supostos lugares com vibrações ruins, enquanto nós estamos considerando a energia que trazemos para o universo, nós estamos ignorando e nos esquecendo de nós mesmos, né, de cuidar da nossa própria vida. E enquanto nós nos preocupamos com as supostas necessidades dos outros, né, e ficamos trabalhando aí para encontrar o equilíbrio entre tudo e entre todos, nós estamos deixando para trás as pessoas que realmente se importam conosco. Né? E, enquanto isso, nós nos tornamos é, aquilo que nós não precisamos ser. Né? Nós estamos excluindo, seletivamente, partes da nossa realidade e ignorando quem realmente nós queremos ser e quem nós podemos realmente ser. E é aqui que eu vejo a numerologia como um elemento determinante para permitir que as pessoas consigam realmente entender as suas, as suas vulnerabilidades e conhecer as suas necessidades. Né? A numerologia, quando ela é bem utilizada, quando ela é utilizada corretamente, ela permite realmente que você se conecte consigo mesmo, né? com as outras pessoas e com o universo, se é essa sua necessidade. Né? Mas como que isso acontece? Né? E o que será que todo mundo quer na verdade? Se você mudar um pouco a sua atenção e deixar de lado um pouco, quem você pensa que é? Tentar entender quem você é, você vai perceber que é, você é um estranho do mundo, né? E vai entender que você se sente assim porque está desviando a sua atenção, tentando fugir da realidade, né? Tentando ser igual a todo mundo. E todos nós, né? Todo ser humano precisa satisfazer três questões básicas para funcionar bem, né? É, do mais. Mudam aí apenas os valores, as necessidades específicas de cada um, mas as três questões básicas, né, necessárias, são as mesmas para toda e qualquer pessoa, né, e em função delas, que toda a satisfação, realização, sentimento de sucesso e tudo mais gira. Né? E a primeira delas é ser aceito, é ser amado. Né? Todos nós, de uma forma ou de outra, queremos ser aceitos, precisamos é, ser amados. E todo ser humano tem a necessidade natural de fazer parte de um grupo, e isso é extremamente importante para nós e para o nosso bem-estar, né? principalmente para a nossa realização e satisfação pessoal. Né? De alguma forma, os seres humanos dependem uns dos outros e consideramos automaticamente que é mais provável, mais possível aí, que nós sejamos bem-sucedidos se fizermos parte de algum tipo de comunidade. Mas isso... Não é realidade de fato, né? Repare que as pessoas mais bem sucedidas elas eram lobos e lobas solitários e solitárias, né? Mas independentemente disso, todo mundo quer e precisa ser aceito para se sentir amado e protegido, né? Seja pelo marido, pela esposa, pelo parceiro, pela parceira, pelos amantes, amigos, pelos animais de estimação, até, né? Para nós nos sentirmos pessoas realizadas, nós precisamos sentir que somos importantes, né? Isso é natural para todo ser humano. Outra questão está uh, diretamente ligada à recompensa, né? independentemente de nós nos sentirmos acolhidos, nos sentirmos queridos e quistos, nós precisamos e queremos nos sentir valorizados. Né? Nós queremos ser reconhecidos pelas nossas habilidades, pelas nossas qualidades e pelos nossos feitos. Né? Mas é... por que você tenta reprimir, esconder ou ignorar né, essa necessidade... Lá no fundo, o que todos nós precisamos e queremos de verdade é sermos reconhecidos, né? sermos aceitos naturalmente, pela nossa naturalidade. Né? Mas em um mundo que está cada vez mais cheio de minimis, de frescuras, que se torna cada vez mais tendencialista e apegado à superficialidade, né? onde supostamente nós estamos sendo condicionados a seguir as modinhas, né? e quem não a segue é marginalizado e não é aceitável, fica muito difícil... É, se sentir alguém bem sucedido, alguém feliz e satisfeito com a sua vida, né? Se você não tem uma boa orientação, principalmente muita confiança em si mesmo, um bom entendimento da sua própria natureza, fica mais difícil. Aí, né? E querendo ou não, todos nós precisamos ser reconhecidos exatamente como nós somos. né? Mesmo que não sejamos capazes de fazer nada de excepcional ou de impressionante, nós queremos ser aceitos aí, pelas nossas características únicas e naturais, né? Nós queremos ser aceitos e valorizados pelos outros sem precisar fazer sacrifícios emocionais, sacrifícios morais e sentimentais, né? Só para agradar a sociedade e as pessoas ou o mundo, né? Agradar as modinhas. Tudo que nós precisamos é simplesmente sermos reconhecidos por existirmos exatamente como somos, né? Independentemente da contribuição que nós supostamente damos à sociedade. Nós queremos que as pessoas apreciem o que nós fazemos, mesmo que nós não façamos nada de grandioso, né? aparentemente. De alguma forma ou de outra, todos nós fazemos alguma coisa grandiosa. Né? Mas, de qualquer forma, todos nós temos uma importância significante no mundo, né? e todos nós temos uma grande importância para a sociedade, e queremos que isso seja reconhecido. Né? Principalmente a necessidade de todo ser humano, que é indiscutivelmente ser Feliz, né? E é justamente tentando ser feliz que, ironicamente, nós acabamos nos anulando, né? anulando a nossa própria identidade para sermos aceitáveis por aquilo que aparentamos ser. E com essa atitude nós acabamos tendo justamente o contrário do que nós buscamos, né? nós acabamos nos tornando pessoas infelizes, pessoas frustradas, pessoas insatisfeitas e cheias de conflitos, né? E se eu te dissesse agora que você pode ser aquilo que você deseja ser, né? Mas deixando que os outros lhe vejam como que eles querem ver. né? Você já pensou nessa possibilidade? Se você souber usar corretamente a numerologia né, a seu favor, você é capaz de ser exatamente aquilo que te satisfaz e aí ao mesmo tempo ser aceito por todos, né? permitindo que cada um veja em você as suas qualidades, né? as qualidades que você já possui ou que você pode desenvolver conforme a sua necessidade e não conforme a necessidade dos outros, né? visando a sua felicidade e não satisfazer a vontade dos outros. Né? Ser feliz, basicamente, é estar livre de sofrimento e sendo curto e direto, né? se você sofre, não importa se você faz os outros felizes ou não, você não é feliz, né, é simples assim. E você vive limitado ou limitada pelas vontades necessárias dos outros, pelas modinhas, pelas aparências e pelas tendências de aceitação. Né? Então você não é feliz. E presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Tá? Ser feliz é tão importante que se criou uma indústria para isso. Né? Hoje nós vivemos uma sociedade tão extremista, tão controladora, tão dividida. Incompetente, né? cheia de bandeiras, causas e motivos, que se lucra desconstruindo as pessoas, destruindo a sua autoestima, o seu ego, a sua individualidade. O foco hoje é destruir a autoestima e a autoconfiança das pessoas, porque com isso você destrói a sua individualidade e torna as pessoas dependentes umas das outras, né? dependentes da sociedade, dependentes da validação das outras, e faz com que todos apenas tentem ser aceitáveis, né? É por esse motivo que você aí, minha amiga, que você aí, meu amigo, está cada vez mais distante das suas necessidades naturais e é por isso que você está cada vez mais inseguro e cada vez mais vulnerável. Né? Um dos motivos pelos quais eu considero o estudo numerológico tão importante é que ele te permite reconhecer exatamente o que você precisa para ser feliz em cada exato momento da sua vida. Né? As necessidades mudam. Valores mudam junto e com isso mudam também as nossas vulnerabilidades, mudam as nossas fraquezas, mas também mudam as nossas possibilidades, né? As nossas qualidades, as oportunidades aumentam e cada ano, basicamente, nossas vidas, as coisas mudam, né? E o principal motivo do nosso sofrimento e a dificuldade de identificar o que está nos causando determinados problemas é normalmente. É a dificuldade que temos em enxergar as coisas. Né? A resposta está geralmente bem ali na nossa cara, mas nós somos incapazes de perceber por que nós estamos tentando ser aceitáveis, né? por que estamos preocupados em agradar todo mundo, ser igual a todo mundo e nos esquecemos de nós mesmos. Né? Justamente isso que te impede de ver e ser quem você realmente é, quem você realmente deseja ser. Né? Eu não nego que o dinheiro é muito importante, afinal de contas o dinheiro né, Ele move o mundo. né? E apesar do ditado popular que diz que o dinheiro não traz a felicidade, o dinheiro significa muita coisa no mundo de hoje. Né? Ele que faz o mundo girar. Mas apesar disso, a maioria das pessoas valoriza mais as aparências e o status social do que o poder financeiro e até mesmo do que o caráter das pessoas. Né? Hoje é crime ser autêntico, né? ser natural, Nós somos robotizados e a aparência é é cada dia mais, vale muito mais do que o caráter e até do que o poder financeiro. Né? Infelizmente, a hipocrisia vale mais do que o caráter, né? Na, nos dias que nós vivemos hoje. E é por sua aparência que você acaba sendo julgado. né? Ao invés de nós nos valorizarmos e nos sermos valorizados pelo que somos e procurarmos sermos valorizados por isso, nós acabamos viciados em garantir que nós seremos valorizados pela aparência. né? Tentamos literalmente é, vender nosso valor para as pessoas na tentativa de sermos aceitáveis e acabamos frustrados, decepcionados insatisfeitos, mesmo conseguindo isso. Né? É, na sociedade de hoje, inclusive, é, o comportamento mais sereno, a humildade às vezes, é vista como fraqueza. Né? E a verdade é que sozinhos nós somos incapazes de apagar anos de pensamento negativo, de sofrimento e de crenças que limitam a nossa vida e impedem a nossa felicidade. Né? Nós somos incapazes, nos livrarmos aí sozinhos, esse vírus, é, vírus existencial, como eu costumo chamar, que é a principal é, causa e a fonte de nossos problemas e dificuldades. Né? Do mesmo jeito que acontece no seu computador, o seu cérebro é capaz de se programar e ser programado simplesmente através de informações inseridas ou omitidas dele, né? sem que você precise acreditar, ouvir ou perder tempo aprendendo. E eu sei que é muito empolgante, até poético, acreditar que nós podemos sozinhos, né, com o poder da mente, mudar completamente a nossa realidade, né, com a fé. É claro que a sensação de poder criada pela ideia de que você é capaz de controlar a vida livremente, conforme a sua vontade, só expandindo a consciência, acreditando, evoluindo espiritualmente, é libertador e até fascinante. Mas a realidade é que enquanto você continua vivendo aí nesse mundo de fantasia, né, tentando fazer tudo mágico e milagrosicamente, pela maneira errada, né, se utilizando essas técnicas mágicas, o mundo continua girando e a realidade continua determinando o seu futuro aleatoriamente, né. E tudo que você vai conseguir é essa falsa sensação de empolgação, né, essa ilusão de que você pode determinar o seu caminho, enquanto na verdade você não está fazendo absolutamente nada. Por isso, né, você está um náufrago vagando aí. Tudo isso é temporário, né, como você já deve ter percebido, inclusive. Depois que passe a euforia e a empolgação, o primeiro tropeço tudo volta a ser como sempre foi. Né? E por que isso acontece? Simplesmente porque você continua fazendo tudo como você sempre fez, você continua tendo as mesmas atitudes, o mesmo pensamento, você continua se iludindo, se enganando e sendo enganado. Né? você simplesmente está varrendo toda a sujeira para debaixo do seu tapete. Então entenda de uma vez por todas que não é a sua mente que cria ou manifesta qualquer coisa na sua vida, não é a fé, não é nada disso, tá? é bem o contrário. Isso que você imagina, na verdade, é justamente aquilo que você imagina saber que está se colocando entre você e sua realização e está te causando todo o sofrimento que você tem enfrentado. Quantas vezes, só no último mês, aí, vamos falar assim, sei lá, na última semana, você não desejou alguma coisa melhor, você não desejou mais dinheiro, mais alegria, mais paz, né? e felicidade aí na sua vida, e agora conta pra mim aqui o que você conseguiu, tá? Você conseguiu alguma coisa? É óbvio que não, né não existe uma maneira fácil e direta, muito menos milagrosa de conseguir as coisas. Né? A realidade... Que não são seus pensamentos que mudam nada, né? são as suas atitudes que mudam as coisas. É sua atenção que produz o resultado de tudo que você é e de tudo que você tem na sua vida. né? O problema é que a sua atenção está mais focada nas histórias que te contaram, nas experiências que você viveu e nas crenças que você criou do que na realidade. né? Todo o seu julgamento e capacidade de avaliar cada situação que acontece na sua vida se baseia nesses três elementos, né, nas três necessidades básicas que eu acabei de falar aí no começo desse vídeo e é exatamente isso que está te impedindo de ser feliz, né, além de causar todos esses bloqueios e conflitos que vive, você vive, experimenta todos os dias aí na sua vida, né? E eu acho muito engraçado os minimiz aí querendo dar lição de moral, cheios de razão, se dizendo evoluídos, de mente expandida, né, apontando um dedo e condenando todos aqueles que, na sua visão medíocre, são escravos da matéria, né? Enquanto eles são escravos da espiritualidade, né? E espiritualmente egoístas, né? É, eu não sei qual que é a diferença entre ser escravo da matéria e da espiritualidade, né? Então esqueça essas besteiras que você vê, lê e ouve por aí, né? Não sei o que é pior se é ser escravo da matéria ou da espiritualidade, né? é um fanático. E. Vou contar uma coisa aqui só para você, tá? Toda vez que você ouvir um guru, um especialista, um professor, um mestre, sei lá o quê, pedindo a sua atenção e dizendo que você precisa aprender isso, que vai te contar um segredo, pode ter certeza que ele vai te iludir, vai te enganar. Né? Você não tem que aprender a ser feliz. Ser feliz não se aprende, né? Não é aula de culinária onde você aprende a fazer o bolo mais saboroso do mundo. Ser feliz é um dom natural, é uma qualidade, né? Qualquer um é capaz de ser feliz. E você só precisa largar de frescura e ter as informações corretas para isso, né? Pensar de uma forma correta. Né? Eu não ensino ninguém a ser feliz, eu simplesmente oriento e mostro como criar uma estratégia de vida que te permita ser feliz, né? E guarda isso que eu vou te falar. Agora, tá? tanto a felicidade quanto o sucesso são um sentimento. Se sentir bem-sucedido depende só de você. Tá? Nós devemos nos concentrar sim no que está acontecendo com os outros, mas isso não significa anular a sua identidade. Tá? A ideia é que quanto mais você se torna consciente de si mesmo, mais você atrai né, a a sua realização. Quanto mais você se especializa em si mesmo, mais fácil é para você se tornar a pessoa que você quer ser e mais fácil é viver a vida que você quer viver. Né? A sua felicidade, aí, independente é, da sua vontade, da sua intenção e das necessidades dos outros, ela depende única um, exclusivamente de você e só de você. Né? Então comece a priorizar aí o seu bem-estar, né? alinhe as suas ações com a sua verdade, se comprometa com o seu propósito, e esqueça todo o resto, né? Eu sei que é importante nós pensarmos nas outras pessoas, eu acho que é justo também né? pensarmos nas outras pessoas, mas não é por isso que simplesmente nós devemos esquecer de nós mesmos, nos anularmos, né? esquecemos de quem nós somos. você acha que não consegue fazer isso sozinho, aí embaixo na descrição do vídeo tem o meu contato de WhatsApp, vem falar comigo, eu vou te dar uma avaliação gratuita de 30 minutos, aí tá? eu te garanto que apesar de eu estar te oferecendo essa oportunidade de graça, esses serão os sentimentos mais valiosos da sua vida. Por hoje vamos ficando por aqui. Se você se sentiu melhor depois de assistir esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, me ajude, e ajude o nosso canal a crescer, e alcançar mais pessoas que precisam e merecem né, ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e pela sua companhia. Um forte abraço e te vejo lá no próximo vídeo. Te espero lá.